Fala galera! Trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar de como criar um pixel, aquecer ele da maneira correta pra gente estar tá vendendo todos os dias, tá galera? Eu vou ensinar um passo a passo aqui porque muita gente ainda tem dúvida de como criar o pixel e utilizar ele da maneira correta. Então eu vou mostrar para vocês ali uma maneira muito simples, criar o pixel, ver se ele, tá, ele é compartilhável, se ele for compartilhável a gente vai usar esse pixel como pixel matriz porque a chave de todas as campanhas está no Pixel. Quanto mais otimizado o Pixel estiver, mais a gente tem a probabilidade de vender. Porque o Pixel otimizado ele já conhece o seu público, sabe a, sua idade, sabe a idade do público que compra e sabe o gênero e os gostos de cada um. Então, essa, é, essa ferramenta Pixel é o cérebro de toda a operação. Então, a gente tem que saber se realmente a gente consegue co compartilhar o Pixel para caso... A gente está anunciando com a conta, ela caia. A gente não perca o pixel, mas caso você não tem contas que compartilhe, aí não tem problema. A gente consegue anunciar. O único problema é o que quando essa conta cair, você vai ter que começar tudo do zero. Vai ter que começar, vai ter que criar públicos novos, é otimizar ele para compra. Tem muita gente que começa a otimizar, tem muita gente que sobe vídeo view, aí depois sobe para initiate checkout e depois sobe para compra. Eu acho isso muito errado, então eu vou ensinar a maneira que eu faço, que eu venho utilizando, vou ensinar aqui na prática. As maneiras e uns, uns gatilhos bem interessantes para a gente estar tá desenvolvendo o melhor o nosso pixel. Quanto melhor o nosso pixel for, mais vendas a gente tem. Então a gente vai aqui para a do computador e vamos fazer o passo a passo ali, tanto na criação do pixel e nas dicas que eu vou dar referente às campanhas de conversão, engajamento, que nem eu soltei para vocês aí, campanha de... Tráfico para o WhatsApp, é, campanha de compra para o WhatsApp, onde a gente consegue fazer diversas estratégias ali, utilizando outras, outros objetivos de campanha, em cima da campanha de conversão, para a gente ter um ROI absurdo, um ROI acima da média. Não só, não só aquele arroz com feijão basiquinho ali, isso daí dá certo também, porém a gente in incrementa ali algo para dar ainda mais volume na nossa venda tá galera então a gente vai para a telinha do computador então a gente vai para a telinha do computador colocar tudo isso em prática e sem mais delonga bora lá perfeito galera estamos aqui na telinha do computador é como se eu tivesse acabado de criar uma bm o que que eu faço agora não é uma verdade não é uma regra mas eu faço dessa maneira e tem dado muito muito certo então eu continuo fazendo dessa dessa maneira diversas e diversas vezes assim que a BM cai ou minha conta de pixel cai porém eu tenho alguns backups mas o que que a gente tem que fazer de imediato o que que a gente assim que pega alguma conta o que que a gente tem que fazer criar nossa BM Criou nosso BM não saia igual louco criando contas de anúncio porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger o nosso é, a nossa ferramenta mais valiosa que a gente tem qual que é é o Pixel. Protegendo essa ferramenta mais valiosa, as outras podem cair com frequência porque a gente consegue comprar ela no mercado e essas contas que a gente consegue compartilhar o Pixel é muito mais cara. Então, o que, que a gente tem que fazer? A primeira coisa, criou o ABM não faz mais nada. E agora, o que, que a gente faz? A gente vem aqui em fonte de dados, tá vendo? Vem fonte de dados, pode ver que tem diversos pix, aí Pixel aqui, ó, até esqueci, pixel, pode ver que tem diversos Pixel aqui. O que, que vocês têm que fazer? Vamos supor, cada pixel aqui, eu, eu, eu crio e coloco um nome para me saber qual produto eu estou vendendo. Então você vem aqui. Então você vai adicionar aqui, ó, adicionar, tá vendo? Assim que você colocar adicionar, você vai colocar, você vai colocar um nome de acordo com o seu produto. Isso também não é uma regra, mas eu coloco para me saber qual produto é daquele pixel. Às vezes a gente está anunciando um ou mais produtos ao mesmo tempo, o nosso pixel matriz, ele pode ter diversos pixels ali. Se você tiver anunciando um ou dois produtos diferentes, você pode colocar aqui, tá bom? Porque o pixel, cada vez que você cria, ele é independente, ele não é único de uma conta. Então, vamos supor, essa conta aqui, ele tem três produtos. Cada pixel, ele aprende de acordo com o nicho que você coloca lá, de acordo com a campanha que você coloca, e não ele num todo. Então... Cada pixel que eu vou criando, eu vou colocando um nome diferente um do outro para me saber que aquele pixel, ele é daquele produto. Assim você tem... É, quando você bater o olho no pixel, você não fica perdido Caraca, será que esse, esse pixel aqui é desse produto ou desse? Você com o nome do pixel aqui já marcado com o nome do produto Fica bem mais fácil o entendimento Aqui no gerenciador de anúncio, você tem que nomear tudo, tá? Não deixa somente do jeito que o Facebook te entrega Sempre nomeie as coisas pra você não se perder Então vamos por aqui, ó you... Vamos colocar aqui YouTube Deixa eu só colocar maiúsculo YouTube e a gente vai aqui, ó, continuar. Aqui ele está me perguntando, ó, continuar agora ou continuar gerenciando o meu negócio? Então você vai dar um clique aqui e ele já vai criar aqui, é o pixel. Agora, depois de criado, o que, que eu faço? Você vai ver se esse pixel ele é compartilhado com outras BMs. Isso significa o que? Se esse pixel for compartilhado com outras BMs, você tem um pixel compartilhado. O que, que isso significa? Que você pode trocar esse pixel com outras BMs mesmo que ela caia. Ah, vamos supor, você subiu, é, uma, ah, você está subindo agora as campanhas, certo? Você já fez um público, o, o pixel está otimizado, ele já conhece o público, ele está saindo venda. Se aquela conta cai, ele você simplesmente desvincula esse pixel e aponta ele diretamente para outra BM, assim aquela outra BM não vai ter que começar do zero, não vai ter que começar a procurar público, porque o público está ele ele tá é, guardado no pixel, então se você proteger o pixel, não importa quantas BMs caia, aquele pixel está guardado, assim a gente protege um pouquinho mais, então assim a gente economiza, porque começar um pixel do zero, um, começar um pixel do zero, às vezes dá muito trabalho, tá galera, então... Vocês pegam aqui e sempre tente é, guardar o seu Pixel. É uma das melhores ferramentas que a gente tem que guardar. As outras BMs a gente compra, compra, compra. Mas o Pixel, quando ele é compartilhado, tem que guardar as sete chaves. Eu tenho, eu tenho duas contas backup, tá? Eu tenho um Pixel ou uma, uma atriz, e tenho mais duas backup. Porque esse, essa ferramenta é muito crucial para a gente estar tá vendendo todos os dias. Então, o que, que a gente faz? Ó, vamos ver se essa conta aqui é compartilhada. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma das minhas contas, deixa eu abrir aqui. Essa conta aqui que está aberta a gente vai fazer, é, eu vou passar as dicas para vocês, tá? Então a gente vem aqui. Vamos pegar uma BM que não esteja bloqueada. Essa daqui, ela não está bloqueada. Então a gente vem aqui, gerenciador de negócio. O que, que a gente vai pegar? A gente vai pegar o ID desse gerenciador para ver se ele é compatível. Então aqui, ó, tá vendo? ID igual. Então a gente vem aqui, copia, vai lá Atribuir o parceiro E vamos ver se ele atribui Quando a gente coloca aqui A gente marca essa daqui e essa daqui Avança Se ele compartilhar, tá vendo? Essa conta aqui eu tenho que guardar as 7 chaves Porque ela compartilha o pixel Então a partir desse momento Então já sei, essa conta aqui eu vou guardar sete 7 chaves Eu não vou criar conta de anúncio Porque se tiver conta de anúncio E tiver inativa Ela toma bloqueio por inatividade Quando ela só tem a BM guardada ali criada ela não toma bloqueio não importa quanto tempo passa que você fica sem mexer esse perfil aqui ele já passou dois meses sem eu mexer porque eu tava anunciando direto e não tava não tava caindo nenhuma conta então eu não preciso ficar mexendo aí ele fica ali rodando as contas de anúncio ela sempre cai o Facebook eu não sei o que acontece ele sempre derruba alguma conta ou outra e aquelas contas é substituível então passou um período com o Facebook não tava fazendo isso eu nem precisei mexer na minha conta matriz porque ela não tem é, conta de anúncio. Quando não tem conta de anúncio, é muito mais difícil ela cair. Pode ser que ela venha cair? Sim, porque a gente não sabe como que é a regra do Facebook. A gente está construindo um castelo em terreno alugado. Então, a gente não sabe como que é as regras do Facebook. A qualquer momento pode mudar. Que nem a gente teve a atualização do iOS 14, que derrubou um monte de gente. Até todo mundo tá se adaptar. Tá, de, tá levando um tempo. Então, a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu sei que essa conta de anúncio compartilha o Pixel, o que, que eu faço? Eu vou lá e guardo essa conta aqui, as sete chaves. Essa daqui eu tenho que guardar, porque ela compartilha o pixel. Certo, feito daí, compartilhou o pixel. Vai lá, agora a gente vai ir para a parte de a campanha. O que, que a gente tem que fazer para aquecer essa conta de anúncio? Aquecer esse pixel da maneira correta? Qual que é os passo a passo que eu tenho que fazer? Então a gente vai aqui para o outro gerenciador de anúncios, onde eu tenho algumas contas aqui que eu já utilizei e ela está bloqueada. Porém, eu consigo demonstrar ela da melhor maneira, tá? Então vamos aqui, eu vou pegar aqui essa conta aqui, ó, que nem eu expliquei para vocês. Essa conta aqui, eu vou mostrar para vocês duas campanhas. Uma delas é essa daqui, quando eu tento achar o criativo campeão, tá? Um criativo que venda, Tá? Ó, pode ver que tem vários e vários, várias e várias campanhas aqui. ó Várias e várias, tá vendo? Tudo com valor R$12,92, R$16,92, R$6,00. Tudo variado. Por quê? Eu tô testando vários e vários criativos. Todos com objetivo de compra. Eu quero que o Facebook, quando ele tá começando a trabalhar, eu falo assim pro Facebook: ó, Facebook. Eu tenho esse produto aqui e eu quero que você ache o máximo de pessoas que comprem. Eu vou testar vários criativos, tudo com o objetivo de compra. Por quê? Porque o meu pixel ele é novo. Eu não vou colocar tráfego nele, senão ele vai otimizar para tráfego. Eu não vou colocar NTA Checkout, porque ele vai, é, ele vai começar a otimizar, otimizar para NTA Checkout. Pessoas que tendem a chegar no, no, no final do funil. Mas eu não quero isso. Eu quero pessoas que tendem tendência a comprar. Então, por isso que eu vou colocar... Compra, sempre com o objetivo de compra, depois que o meu pixel está otimizado, aí eu começo a fazer aquelas estratégias que eu passei para você, a de tráfego para o WhatsApp, a de tráfego, a campanha de conversão para tráfego no WhatsApp, então aí eu vou começando a implementar, mas antes disso o meu pixel ele tem que estar tá, é, buscando pessoas que tendem a tendência a comprar, tá? Aí, a partir do momento que o Facebook começa a entregar para um ou outro, ele começa a ir venda, começa a ativar o meu pixel de compra. Aí eu começo a entender: opa, esse criativo aqui ele tá bom. E o que, que eu vou fazer? Aí eu venho aqui, galera, ó. E o que, que eu faço? Ó, essa daqui é outra campanha. Aí eu já achei o preço ideal, né? nesses testes eu já achei o preço ideal. Aí o que, que eu faço? Eu copio um monte de pego aquele ID, copio um monte aqui e faço diversas campanhas com o mesmo criativo e coloco o valor ali que aquele, o Facebook está entendendo que está vendendo muito bem. Aí eu começo a copiar um monte de criativo e o Facebook começa a entregar para mais pessoas iguais, tá galera? Assim eu começo a ativar meu Pix de uma maneira muito mais inteligente. Não fico otimizando ele para tráfego, initiate checkout, porque que nem eu explico para vocês Se você chega numa sorveteria e pede um sorvete de morango, o que, que você espera receber? Um sorvete de morango, não um sorvete de chocolate. Eu sempre dou essa analogia aqui porque é a mais simples possível. Não tem como você chegar numa sorveteria, pedir um sorvete de chocolate e receber um de morango, ou vice-versa. Às vezes, o vendedor está com a cabeça lá na lua, pode te entregar. O Facebook é a mesma coisa. Se você pede um check-out e sai a venda, às vezes, é que nem eu expliquei aqui, às vezes o vendedor está lá com a cabeça na lua, te te acaba te entregando um valor ou te acaba te entregando um sorvete errado e eu explico para vocês depois que eu achei o criativo campeão pode ver aqui ó tem campanha de tráfego campanha de alcance campanha de engajamento que nem eu explico eu só não falo aqui galera que nem ah mas ele só fica falando e não faz nada pode ver tem campanha aqui minha tá desativada tá é uma conta bloqueada e eu utilizo essa estratégia porque é muito válido funciona depois que, você, depois que você pega o jeito de trabalhar no Facebook, é muito simples, desde que você siga um passo a passo, muito simples e muito correto. Aqui, ó, essa é a maneira que eu utilizo para estar tá validando os meus criativos, validando o pixel e validando, e validando aquele produto também. Então, assim, independente do produto que eu estou vendendo, eu utilizo a mesma estratégia, porque está funcionando, galera, ainda funciona. Até quando? Não sei, porque o Facebook ele pode trocar de regra a qualquer momento. Que nem eu expliquei um pouquinho mais atrás, é, o Facebook ele teve a atualização do iOS 14 e mudou completamente. Mas isso ainda está funcionando, mesmo que teve essa atualização. Por quê? O Pixel ele só ficou um pouquinho ali desregulado, ele não recebe muito traqueamento, mas depois que você entende isso, você come começa a trabalhar de uma maneira muito mais, muito mais inteligente, galera, então é isso se esse conteúdo fez algum sentido para você galera, não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal, se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo